Só eu pingo. Eu acho que. Spot tá dentro do smoke dele. Uma coisa, já? Tem um jogador ah, Beleza. Mano. O cara tá. É chore, é chore. É e o outro tá de sal. localizando. É ah, meu Deus! Te caralho! Te do Paulo! Aí, Paulo, é, aprende a jogar um squelet. Não essa merda que você fez. fez. Para de falar um oh, pouco, oh, mano. Ô, Pepa, me... abaixa o volume da televisão.